o concurso, fiquei sabendo, falei, ah, porque não participar, né, porque é muito importante e se eu ganhasse fazer parte disso e ajudar, a atrair os jovens e na, incentivar a prevenção, é, seria muito legal. E aí inscrevi, tentei e consegui, estou aí. Pesquisei com meus amigos, eles achavam a embalagem muito, não chamava atenção, não dava vontade de pegar. E aí eu pensei em algo que atraísse os jovens, aí pesquisando símbolos, fazendo estudos sobre símbolos, eu achei o símbolo do botão de ligar e desligar e pensei no fique ligado. E as cores acho que chama mais atenção, o preto com o neon lembra mais a juventude, assim, e parece que as pessoas gostaram. O é essencial, é questão de saúde, saúde pública e tem que fazer parte da vida de todo mundo.